Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira Limania e mais uma vez estou com vocês Hoje nós vamos estar fazendo esta peça aqui É uma peça rápida e fácil de fazer E chique, né gente? Com o blazer mesmo ela fica divina, ok? E dá para usar sozinha, para aqueles cachorro que não gostam muito de roupa É só no colarinho, fica linda Ok? É uma peça rápida e fácil de fazer Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal Que se inscreva Ative o sininho para receber todas as notificações Assim, toda vez que fizer vídeo novo, você será notificado Aqui embaixo tem o link de todos os nossos vídeos, nosso canal Tem fantasia, tem outras peças maravilhosas Tem o blazer, que vai combinar super bem com essa peça aqui, ok? Também, pessoal, se você não nos segue nas nossas redes sociais Nos siga, os links também estão aqui embaixo E eu tenho o meu particular se você não me segue lá eu ficarei feliz de te encontrar por lá aqui está a nossa Morgana a filhinha da Marli vestida com um smoke colarinho que a Marli fez para ela com o nosso molde a mamãe dela a Marli Santos fez para ela olha só que linda que ela ficou a Morgana a Marli faz parte do nosso grupo online como funciona o grupo, você paga R$35,00 a primeira parcela e depois R$15,00 todo mês e todo mês eu disponibilizo um tamanho todo graduado para você. Vamos lá fazer a nossa peça então, gente? Mas antes, roda a vinheta! Então, tá aqui. A gola, você vai talhar quatro vezes, ou duas vezes dobrada aqui em cima, como eu fiz. Tá? Quatro vezes, ou duas vezes dobrada. Se você for talhar dobrada, ela vai ficar assim. Ó. Ok? Eu gosto de talhar dobrada, mas vocês é quem sabe, né? Quatro vezes ou duas vezes, tá? Dobrada Essa parte aqui do smoke você vai talhar quatro vezes, tá? Quatro vezes o tecido que eu usei é um bling, tá? Ele é bem consistente tá? Mas dá pra usar tricoline Dá pra usar seda Pra gravata eu usei seda, tá? Ó, duas vezes, tá? E esse filetezinho aqui para depois fazer a gravatinha, ok? Vamos lá fazer a peça, então. Você vai precisar também de dois botãozinhos, tá? E o velcro, tá? O velcro que você vai colocar aqui, tá bom? Vamos lá fazer esta peça, então. Peça smoking, ok? Vamos lá, então, para costura. Então, pessoal, estamos aqui. Vamos fazer a nossa peça. Primeiro, pegamos a gola. Lembrando que essa peça ela foi disponibilizada no grupo online. Aquele grupo que você paga R$35,00 a primeira parcela e depois R$15,00 todo mês e todo mês eu disponibilizo um, um modelo totalmente graduado. Aqui a gente vai fechar tudo, ok? Só vai deixar a parte ali de, de... Aqui, pra virar, ok? O resto a gente fecha. E todo mês eu disponibilizo um modelo totalmente graduado pra vocês. Já estamos com mais de 12 modelos lá disponível. Pra você entrar e já baixar. E essa peça está lá para você baixar em todos os tamanhos. Agora você vira. Vira as duas e pressponta. Aí vira uma, depois vira outra e daí pressponta e aproveita para fechar aquele buraco que ficou aberto ali embaixo. Ok? Temos o nosso grupo público. Facebook público Animania Pet Molde O link está aqui embaixo Nesse grupo você não paga nada Porém é disponibilizado um molde Um tamanho De um modelo ok? E ele tem limites para ser retirado Logo ele é retirado Você baixa antes dele ser retirado mediante meta de curtida e inscrição no canal ele é disponibilizado um tamanho e lá fica disponível mais ou menos uma semana para você baixar nossos moldes são no formato PDF para você imprimir tá eu eu ajudo a imprimir para imprimir é pelo computador pelo celular não dá para imprimir tá? Porque muitos moldes, eles são em tamanho pôster, tamanho real pôster. Então, tamanho real pôster, ele vai dar várias folhas. Esse molde aqui, ele é tamanho real, tá? Ele não é pôster. Esse tamanho aqui é tamanho real. Esse tamanho aqui é o tamanho 3. Para você descobrir se o seu molde é tamanho real, você vai imprimir tamanho real. Se o seu molde sair fora, ele é pôster. Aqui você cuida para os biquinhos ficarem na mesma altura, tá? Agora vamos pregar. Depois, tu pregou a gola, fez a gola, prespontou. Agora a gente vai juntar uma gola na outra. Agora vamos pegar a parte da frente do smoke. Mesma coisa, vamos passar uma costura por tudo, só deixamos em cima ali pra virar, ok? Só em cima pra podermos virar a peça. Me siga também nas nossas redes sociais Os links estão aqui embaixo Temos Instagram, Facebook, Twitter E tem o meu Face particular Meu Twitter particular também O meu Instagram particular também Eu vou amar encontrar vocês por lá Ok? Mesma coisa com a outra peça Agora vira, corta os biquinhos, né? Vai ficar fácil para espontar e vira. O meu alô especial hoje vai para o grupo de clientes, nosso grupo de WhatsApp para os clientes, gente. Obrigado pela confiança. Se você quiser adquirir os nossos moldes, Animania Pet Mold é só entrar em contato comigo, tá? O e-mail está aqui embaixo, meu Facebook, é só entrar em contato comigo. Aqui a gente vai prespontar agora. Os outros vídeos estão aqui embaixo. Temos muitos vídeos. Temos camas, fantasias, vestidos, calçadinhos, jardineira, vários e vários vídeos. Compartilha nossos vídeos, compartilha esse vídeo. Assim ficaremos com mais vontade, mais ânimo, para estar criando novos modelitos, fazendo novos vídeos e trazendo para vocês aqui tá espontado Que a gente vai passar uma zigue-zague ou um overlock, tá? Aqui a gente já passou o overlock Se você não tem overlock, passa zigue-zague Agora a gente vai arrumar certinho aqui Assim E passar os biquinhos sempre da mesma altura E passar uma costura daqui aqui, aqui. ok? Vamos lá então É uma peça rápida e fácil de fazer. Tem muito vídeo para trazer para vocês, gente. Ative o sininho aí para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo, você será notificado. Ficou assim. Agora vamos pregar a gola. Aqui é o meio. Aqui o meio da gola tem que ficar assim. OK? Se você preferir alfinetar, alfineta então. E você passa uma costura e ficou assim. Agora a gente vai virar. Pois a gente vai colocar o, o velcro vai ficar. Agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai virar ele ao contrário para dar um acabamento, OK? Para não ficar a costura aparecendo. A gente vai virar ao contrário assim. E vai vir dobrando. Assim. E passar um três ponto. Ok, vamos lá então. Deu para entender, né? Gente, ficar dúvida, deixe nos comentários aí. Comente os nossos vídeos, tá? Nos elogie, nos dedica. Tem muita gente dando dicas ótimas. A Rose, a Rose de Oliveira, Roselyne de Oliveira, deu a dica da gente gravar com a câmera do outro lado. A gente vai fazer, Rose. Eu estou arrumando lugarzinho ali para a máquina ficar mais para frente, para ficar melhor, para mim fazer o ah, a mim fazer o que você nos sugeriu, ok? Fica, a minha loja ela é pequeninha e a máquina ela está encostada na parede, mas logo eu vou arrumar um jeitinho aqui, vamos fazer para ficar melhor para vocês visualizar. E ficou assim. Todas as dicas são bem-vindas As críticas também, ok? Pode criticar Pode falar Ah, oh, Sheila, não gostei disso, disso, disso Não faz mal Toda crítica também é bem-vinda Porque a gente aprende com as críticas A gente vê onde a gente está errando, né? Pode ficar à vontade que você pegou a... A gravata costurou todo ao redor Aqui não é segredo Eu já tenho um vídeo ensinando isso pra vocês Tira os biquinhos, todos os lados O excesso Faz um buraquinho Separa bem a peça Uma da outra E faz um buraquinho aqui Pra virar a peça ok? Essa técnica eu uso em todas as fitas e gravatas que eu vou fazer e ficou assim agora nós vamos fazer o filete vamos dobrar do um lado dobra do outro dá mais uma dobra Assim, e fazer a nossa gravata não aperta muito, não arremate, corta o excesso. e a nossa gravata está pronta agora nós vamos aplicar a nossa gravata aqui ou com cola, se você quiser dar um pontinho de cola ou dar um pontinho na máquina, também dá ficou assim, agora vamos pregar o velcro velcro de um lado agora do outro lado E está pronta o nosso smoke? Colarinho smoke está pronto. Viu como é fácil e rápido? E que lindo que fica! Então, bora fazer muito colarinho smoke agora. Pro pessoal, agora para esse verão, dá para usar no inverno também. Com um blazer que já tem o vídeo aqui embaixo, fica lindo. E ficou assim nossa peça. Assim, aí você coloca o botãozinho. Olha só, e ficou assim, fácil de pôr no cachorrinho, fácil de vestir. E é uma peça chique, linda. e o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, eu amei o resultado é uma peça fácil e rápida de fazer e você vai vender muito essa peça eu vendo a 20 reais essa peça tá gente, a 20 reais eu vendo, e vendo bastante não vai muito material e dá um lucro bem considerável então é isso gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, se você gostou deixa aquele joinha básico aí pra gente compartilhe o nosso vídeo e se você não é inscrito no nosso canal se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações temos as nossas redes sociais também, os links estão aqui embaixo, acesse lá e nos siga tem o meu face particular, eu vou amar encontrar vocês por lá eu espero que tenham gostado muito, ok? Beijinhos para vocês que torcem por mim e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.